Thank right. you. We'll mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. É isso aí família, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente fez um trabalho muito top aí, mano. A gente estava fazendo sempre um conteúdo mais puxado para o corte artístico, tá ligado? Eu quis puxar um pouco mais simples, um conteúdo um pouco mais simples para vocês, que estava em falta aqui no canal e eu resolvi trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, porque teve muita técnica aí que você pode usar no seu dia a dia, beleza? A gente está com outro projeto, onde a gente está com um canal onde eu mostro um pouco mais sobre a minha vida. Mostra aqui os bastidores do que a gente está fazendo aqui e eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode clicar no link e ir direto para outro canal, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro dos conteúdos top que a gente está postando lá todo dia, beleza? Se você quiser adquirir qualquer máquina aí, eu sempre falo aqui nos vídeos eu sempre deixo o contato do meu fornecedor aqui na descrição você pode entrar em contato com ele e adquirir a máquina que você quiser no melhor preço da atualidade, beleza? Então é isso aí, não se esquece de pular de voadorona nesse like aí chegar de voadorona nesse like de verdade, inscrever no canal e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, beleza?